Para montar times competitivos é preciso ter muito dinheiro, e em receitas, Atlético e Cruzeiro ficaram bem atrás dos seus rivais, conforme mostra levantamento da Ernest Young com base nos balanços dos clubes do ano passado. Considerando todos os times do Brasil, o Galo foi o nono em faturamento, com 354 milhões de reais. A Raposa ficou na décima posição, com 289 milhões. O Flamengo lidera esse ranking, aproximando-se de um bilhão de reais. Ao todo, o time carioca faturou 950 milhões. Bem atrás, aparece o Palmeiras, com 642 milhões de reais. A dupla Grenal apresentou receitas bem maiores que Atlético e Cruzeiro. O Grêmio foi o terceiro no Brasil, com 459 milhões de reais. Já o Inter foi o quarto, com 441 milhões. Até o Atlético Paranaense superou os Mineiros, com 390 milhões de reais. O furacão, campeão da Copa do Brasil do ano passado, levou 52 milhões de reais pelo título. Por sua vez, o América apresentou números bem modestos, com 32 milhões de reais.